Bom dia, gente. Mais um dia de trampo aí, segunda-feira. O pau tá atorando. Ali estão os cacheiros. Ali tá o Romário, ali é o outro cacheiro, ali é o Dick Vigarista. Bom dia pra todos aí, ó. Não tô fazendo vídeo porque tá difícil. Então eu tô passando alguma coisa rapidinho pra vocês aí, beleza? Até outro dia, gente. Aqui é o Cidson Lazo, meu nome é Rogério. Não esqueça de se inscrever no canal aí e deixar um joinha pra gente, cara. Que é o nosso trabalho. Aí tá o povo, tá as mulheres